Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar O vídeo de hoje vai ser um vídeo, gente, sobre vida na Irlanda É uma coisa que vocês sempre me perguntam Como que funciona as escolas aqui na Irlanda Como que é a vida de um adolescente, né? De uma pessoa aí super jovem, brasileira, morando na Irlanda Então eu trouxe as minhas duas amigas aqui A Luna e a Estela Quantos <risos> anos você tem, Luna? 15 15 a Estela de... de... 19 19, olha, a Estela já é uma adulta <risos> é, E elas vieram é, do Brasil aqui pra Irlanda e entraram no ensino, na escola etc e tal, então eu separei aqui algumas dúvidas pra gente poder falar, então esse vídeo é sobre como que é as curiosidades as diferenças da escola do Brasil aqui da Irlanda e etc, se te sobrarem dúvidas deixa aí nos comentários, quem sabe a gente faz uma parte 2 e aí a gente responde tudo pra vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ter muita informação legal pra você. Se você chegou aqui agora, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo pros pais ou pros adolescentes você sabe que vai vir morar aqui na Irlanda e tá aí curioso, preocupado, querendo saber como que vai ser. E vamos começar o vídeo. E aí, é, Ó, a primeira pergunta é diferenças entre a escola brasileira e a irlandesa. Aí eu vou explicar um pouquinho essa pergunta e aí vocês é, podem responder do jeito que quiserem, assim. Não tem muita sequência é. ou ordem não, tá? Tá. <risos> Porque falando? tipo, é tudo quem vai falar, né, da, da diferença, tipo, ah, então você acha ah. que já já vai para para as próximas perguntas? Uhum. Ah, não, sei, não sei, porque tipo, em questão de diferença, é tipo... Tá, eu vou aqui. perguntar, é, já é. sei que eu vou perguntar. Então vamos lá, uma das coisas que eu mais tenho curiosidade de saber aqui na Irlanda é porque desde quando eu cheguei, eu vejo... Parece que eu tô numa cena do Harry Potter. Eu vejo as menininhas andando na rua com aquelas saias, aquelas roupinhas e tal. Então é verdade que as escolas daqui... Você tem um uniforme igual as menininhas do Harry Potter, ou aquilo é só algumas escolas, ou não é bem assim? É sim, a maioria, acho que todas as escolas têm essa o uniforme é que tem uma saia é. que vem tipo até embaixo do joelho É uma camisa formal e um... como fala jumper? Ah, <risos> jumper é tipo um... É. um casaco, um casaquinho né, eu acho É tipo um... um, um, um sweater, mas sabe é. que também é em inglês Não, mas acho que o sweater é português Ah, um Ah, sweater. esse povo gringo, sabe? Que não sabe falar <risos> português mais. É uma camisa e um, um suéter. Isso, isso é pras meninas e aí pra, pra educação física é uma calça e um. E aí também é uma camisa formal, só que é de algodão, algodão. E, e uma blusa também. Porque aqui tudo é blusa porque é frio aqui, né? E uma meia que, que nem essa que vem até o, até o joelho. Ah, e em algumas escolas tem gravata, menos mesmo pra menina. Ai, que é. legal! E aí, como que funciona? Você pode ir com roupa normal, você tem que ir com seu uniforme todo dia, tem algum dia. Que sei lá, vamos supor, na sexta-feira a Mastra pode ir com menos uniforme E uma roupa mais ou não Ou é o uniforme certinho sempre uh, Não, uniforme, tem que ser uniforme formal todos os dias Menos nos dias que a gente tem educação física Que aí é. é o de calça É, o é de a... calça é normalmente oh, nos últimos dias de aula, tipo, é, antes, antes do, das férias de Natal ou férias de verão, tem um dia que é sem uniforme que É, tirar, tem os quiser. dias divertidos, tipo Halloween, Natal, St. Patrick's Day, que a gente pode ir com, os nosso, com as nossas próprias roupas Ah, entendi É, agora, ainda falando de uniforme é, dessas coisas diferentonas assim do Brasil pra cá. É, eu li uma vez que tem escola separada, que tem escola que só vai menina e tem escola que só vai menino, tipo, que é completamente separado, que não mistura. É, a escola de vocês é assim? Existe escola mista? Como é que funciona? A nossa escola, quer dizer, a gente já foi em duas escolas aqui, todas as escolas que a gente foi é, é separada. Então, escola só de menina e, e é isso, não tem não tem menino nenhum, claro que tem professor homem, só que só que a escola só de menina. Mas escola mista existe sim aqui. Existe, eu acho que existe tanta escola mista quanto existe separada. É menos do que o do Brasil, tipo, não tem tanta escola mista assim, não é, é normal, não. mas tem, tipo, mais ah. Ah, é. corta isso daí. É. É, E aí tá, aí no caso... E por que que tem essa separação? É, tem alguma explicação pra vocês? É, Ou coisa, tipo, é só. Eu acho que, que vai até... É, tipo, acho que isso vai de, de, de 100 anos atrás é coisa, é coisa de igreja, sabe? Porque... É, porque as os padres... Af. É isso, os padres ensinavam os, os meninos, meninos. E, as, e as freiras ensinavam as meninas então isso virou as escolas A Irlanda é muito católica, né? É. Até ah, hoje sim. tem influência em muita coisa E por é, ter essa influência assim de igreja, essas coisas Tem algum, por exemplo, na minha escola lá no Brasil Eu tinha aula de ensino religioso Que era tipo, eles falavam alguma coisa sobre coisas da igreja e tal Tem alguma coisa que eles falam de religião com vocês? Ou é cortadinho certinho? Não, a gente tem aula de religião e na verdade a maioria das escolas é, tem... Um, tem... Vem, veio de uma igreja, então a maioria é. das escolas tem assim, é uma igreja do lado Nossa, que engraçado é. E a aula isso. de religião? Tipo, acho que todas as escolas têm e, e quase todas as pessoas fazem Mas tipo, por exemplo, eu não fazia porque eu ia pra uma outra aula que precisava de ajuda pras outras matérias Ah, cê, é, é opcional é, então? É sim, religião Tipo, é eles não então te obrigam a fazer religião só porque é a escola católica Mas aí na aula de religião, alguma de vocês chegou a fazer só pra ver como que é ou não? Não, eu já fiz aula de religião e a aula de religião aqui eles, eles ensinam sobre todas as religiões, não é? Não é só a religião da escola. Eu aprendi sobre sobre islamismo e hinduísmo, Eu aprendi sobre um monte de religião diferente. Nossa, que legal. É, e aí você estava me falando que é, como veio da época da igreja, era os padres ensinavam os meninos e as freiras. Ainda tem esses trabalhadores assim? Você vê freira, essas coisas, ou você só vê os professores mesmo, os profissionais de ensino? Não, sim, na nossa outra escola tinha, tinha é, freira. Elas não ensinavam, mas elas sempre estavam lá. E é. elas fazem o que na escola? Nada! I don't know. Meio que na hora do recreio <risos> elas ficam olhando, assim, é, elas... Eu acho que elas ajudam mais com a primary school do que com o secondary. Ah, a primary é os, ah, os ah, entendi. E falando em, em recreio, perguntei se elas auxiliam na hora do recreio, essas coisas. Como que é o horário? Tipo, é integral? É só de manhã? É só de tarde? Como que funciona? Tipo, é, vocês têm é, o recreio, né? Não sei nem como que é aqui na, na Irlanda, mas lá no Brasil a gente hum. tem a pausa comer um lanchinho de manhã e aí é aqui o nosso dia vai das oito e meia até três e meia na escola na escola primária que é que é do primeiro ao sexto ano é mesmo é mesmo começa no mesmo horário começa oito e meia só que acaba às duas e meia mais cedo um pouquinho né é, é. nossa mas eu achei tarde duas e meia três e meia então vocês têm é. como almoçar na escola como que funciona é um intervalo só para esse horário todo não a gente normalmente tem um intervalo de 15 minutos pra comer só um lanchinhozinho e daí outro de 40, 45 minutos pra comer tipo uma, é, um lanche, alguma coisa mais. Ah, é. então são dois intervalos, né? É. Sim, o primeiro é tipo 10 e meio, o segundo é um e meio. Nossa! Porque aqui tem pelo menos assim, é questão de ambiente de trabalho e tal. Você vê que os irlandeses eles não têm o hábito de almoçar igual o nosso, né? Então no Brasil, por exemplo, não posso falar no Brasil, né? Mas lá em Goiânia com as pessoas que eu convivia, era muito comum era normal, todos os dias a gente almoçava, então no trabalho por exemplo, a gente tirava um intervalo ali de uma hora e meia, às vezes duas horas, dependendo da empresa, pra poder almoçar e era refeição mesmo, arroz, feijão ou então algum, alguma torta salgada alguma coisa, mas era muita comida e vocês têm esses dois intervalos e aí no, no intervalo mais tarde ali de meio dia e meio vocês almoçam, almoçam? Ou o que que acontece? Vocês só lancham de novo? Como faz? Normalmente a gente levam leva um sanduíche pra escola, ou, ou tipo macarrão, macarrão frio Ou é, antes da pandemia tinha cantina na escola, que aí eles vendiam bastante coisa diferente é, E comida quente também, tipo macarrão com molho Ah, tá? eles vendem ah, isso na é, escola? Sim Tipo, comida quente com que os lá e tal E não é... agora eu fiquei curiosa a respeito desses lanches A escola fornece, por exemplo, lá em Goiânia, algumas escolas públicas Eles dão é, a, o alimento pros alunos tipo, eles mesmos fornecem, o aluno não tem que pagar. Aqui tem alguma coisa disso ou é tudo comprado ou você leva de casa? Ah, você pode levar sua comida de casa ou se antes da pandemia tinha a cantina que tinha um, um fópizinho um cartãozinho que. Você colocava dinheiro e daí você pagava com isso Mas então, tipo, você tem é que pago. pagar é, é pago Mas era bem barato, era tipo uns 2, 3 euros eu acho cada Ah, os lanchinhos, é. né? É... é... aí agora me surgiram duas dúvidas A primeira é questão de nacionalidade Igual eu falei que é um hábito dos irlandeses não almoçar, comer só um sanduíche, etc e tal Tanto que vocês falaram que na escola é do mesmo jeito E, e como que é na, na sala de vocês? É a maioria irlandês ou tem gente de várias nacionalidades? Tem muito brasileiro estudando com vocês? Não tem? Como que funciona isso? É Na nossa Também. escola é, tem bastante gente de um monte países diferentes é, A maioria é irlandês porque a gente tá na Irlanda <risos> Mas, mas tem, é bem diverso, não, não tem... Não tem só holandês, tem bastante gente de um monte de país é. E tem brasileiro também, em todas as escolas que a gente Tem bastante tinha. pessoa espanhola é. também Ah, a Espanha também tem uhum. bastante? Ah, que bastante. eles vêm aqui pra fazer intercâmbio Não é pra estudar, tipo, pra sempre, mas ah. um intercâmbio de um ano ou um termo, vai tipo, é, Mas tem... aí não é de inglês, porque vem muito brasileiro, vem pra cá, mas aí eles vão só na escola de inglês Eles não vão no ensino fundamental, por exemplo, ou, ou uhum. um médio É, uh, não mas... De intercâmbio, tipo. É... Eles fazem intercâmbio de escola, né? É. Da Espanha pra cá. Uhum. Tipo, uma pessoa irlandesa vai pra Espanha e a pessoa da Espanha vem pra cá e daí troca, tipo, os pais e tal. São Nossa, os pais. isso é muito hum. legal. E é. aí vai na escola e continua estudando normal. É. Sim. Caraca! Muito legal. Agora mais uma dúvida a respeito de valores, porque lá no Brasil a gente tem o ensino público, né, que você não precisa pagar nada e tal, e infelizmente é um ensino um pouco inferior por causa da estrutura da escola, né, de várias coisas que acontecem, e tem o ensino particular que geralmente é um ensino um pouco mais avançado e tal... O que é bem injusto, né? É uma pena, acho que a educação deveria ser uma coisa, acesso a toda a população Aqui na Irlanda tem escolas de tipo, ensino fundamental, ensino médio, essa parte escolar mesmo, sem ser faculdade Gratuita, paga, como que é? É, eu acho que é gratuita, mas a gente paga... 200 euros, 100 euros, no começo do ano só Ah, uma, é uma taxa de 200 euros é, pro ano todo. todo É, pelo ano, 200 euros pro ano pra comprar, tipo, papel pra artes Ou pra comprar, tipo, instrumento de música e coisa pra fazer aula experimental E não tem mensalidade, então, não paga é, todo não. mês um valor é. é só um pelo ano inteiro é Isso isso pra escola pública Existe escola privada também, que é, que é, é. mais caro é. Só que o ensino da escola pública e privada não não di, difer, diferencia. <risos> Não diferencia. A única coisa diferente da escola privada é que tem é que tem coisa a mais. Mas em mas, é, questão de educação é a mesma coisa. Ah, coisa a mais é tipo ter essas aulas extras que vocês estavam falando, que tem. Uhum. É, é... Ai, ah, vamos lá ah. falar das aulas essas? Porque antes da gente ligar a câmera, a gente tava falando sobre algumas aulas diferentes que é tipo de... Eu não entendi. É, é tipo aulas de férias e tal, que você fez até esgrima e tal. Essas aulas são o quê? Qualquer escola vai ter? Como que funciona? Ah, não, o que eu fiz a esgrima foi, tipo, o ano inteiro, o transition year uhum. que... Que isso é, é o quê? Que é pra poder mudar de uma fase pra outra? É tipo, a gente tem. É um ano de férias, mas não é férias. Tipo, eles dão todas, tipo, experiências pra gente, porque daí a gente meio que se descobre um pouquinho mais. E pra ah, que daí a gente tá um pouco mais adulto, a gente sabe um pouco mais sobre a gente Pra gente saber o que a gente quer fazer pra faculdade E aí fica um ano inteiro fazendo isso é, E é o que, me... é que vocês têm a oportunidade de fazer nesse um ano de, de transition? A Estela fez... como fala? Sailing? Eu fiz... É, é, navegar? É, navegação? Navegação ou velejamento, eu acho É Velejamento, é, é, velejamento é. Eu fiz jardinagem, eu tive aula de self defense, ah, de defesa pessoal, é, defesa pessoal. De... Ai, gente, esse negócio de defesa pessoal, eu quero, eu achei importante. <risos> É, mas o quarto ano é opcional, então você pode fazer ou não. Tem gente que. Tem gente que decide não fazer porque acha. Porque tem muita gente que acha que é um ano. Que é um à toa, que não. Porque o quarto ano também é mais caro, porque tem um monte de viagem, tem um monte é. de coisa diferente, então tem que pagar mais. Então tem muita gente que não faz, porque acha que é perca de dinheiro e tudo bem. Mas pra, pra pessoa que não sabe o que quer fazer de faculdade ou que tá completamente perdido em questão do que, que eles querem ser da vida, é um ano muito bom. Nossa, gente, olha que até é. hoje eu ainda não tenho certeza uhum. do que é que eu quero da minha vida. Esse ano aí faltou, viu? Tinha que ter feito esse ano comigo uhum. quando eu era adolescente. É... Ah, eu tenho uma dúvida aqui, ótima, sobre as avaliações, as provas, como que funciona, porque é, pelo menos na minha época, que tem, já tem muito tempo, né, eu sou uma jovem <risos> na minha senhora, época. eu sou uma jovem senhora de 29 anos, é, a minha escola fazia é, as avaliações por bimestre, então eu tinha as provas, e aí parte da nota, a maior parte da nota era a prova e um pouquinho de trabalho, presença de classe, tipo assim, você não falta aula, essas coisas E aí dava a nota total Como vocês são avaliados? Vocês fazem provas de tipo, mesmo, normal, trabalho? Como é que funciona essa parte de então, prova? Então, na, na escola primária, que é do primeiro ao sexto ano, igual do Brasil é, a gente tinha prova toda sexta-feira Que era, era uma provinha bem, é, bem curta De tipo 10 minutos Mas era sobre... A gente, era uma prova de Inglês, Matemática e Irlandês Que, que era basicamente uma prova de Soletragem, é, de Matemática de Soma, é, Subitação E de Gramática Irlandesa Que era só pra gente revisar o que a gente tinha feito naquela semana Então em vez de ser só ensino, ensino, ensino, provona Era ensino, provinha, ensino, provinha E no fim do ano tinha uma prova uh, uh, E uh, nessa Caldery is... School a gente tem provinhas o ano inteiro, assim, tipo, por exemplo, a gente acaba um capítulo em ciências, daí a gente tem a prova só daquele capítulo, e daí a gente tem é, duas provas maiores, que são no Natal, que daí geralmente cai o que a gente estudou no começo do ano até o Natal, e daí depois tem a prova de verão, que é do, de fim de ano do ano letivo, que daí cai basicamente tudo que a gente aprendeu no ano. Ah, entendi. E falando em prova de verão, é, de fim de ano letivo, como que funciona as férias? Igual, de novo gente, eu posso estar desatualizada com o Brasil porque tem muito tempo que eu terminei de estudar, mas é, na minha época na jovem senhora, era tipo, a gente tinha férias em julho e em dezembro, então eram essas duas férias, tipo, uma no meio do ano ficava o um mês todo julho, e aí no final do ano, que era ali natal, ano novo e aí a gente voltava. Aqui como que funciona? Vocês também tem uma pausa de um mês, depois de novo Duas vezes por ano, como que é as férias de vocês? Aqui geralmente a gente tem é, uma semana de férias no Halloween é, sim, Que é Halloween. outubro, é outubro. Uhum. E de outras duas semanas vai É umas de... duas três semanas no Natal no natal, mas as férias feranas mesmo, a gente tem, é, maio não, junho, julho e agosto três meses? Três meses de férias é porque é verão, é, é verão é tipo típica de férias de verão sabe, Sim. tipo, é por isso é, é verão, nossa é. Pra você, você, quando é, vocês aqui já acompanham o canal há um tempo, vocês sabem o tanto que eu valorizo o verão e o tanto que é importante o verão, você tá vendo? Até os ensinos até a escola entende que tem que deixar esses meninos curtir o verão, então, são três meses de pausa, caraca! Sim, é a gente é também muito. tem é, duas semanas na Páscoa nossa é, é bem legal então nossa ótima adorei queria ter estudado aqui beijo tchau <risos> ah e voltando nas provas tem duas provas que são que são as provas mais importantes que é o Junior Search e o Living Search o, o Junior Search é uma é basicamente um, uma, uma prática para o Living Search que é a provona que é que é tipo vestibular daqui é que nem o nem ah então vocês têm essa avaliação também é, tipo é, o Enem. Sim. que daí é isso que define e, é qual faculdade que a gente entra, Tipo qual faculdade que a gente quer entrar A gente ah, tem que tirar essa nota. o tanto de ponto certo pra gente poder entrar na faculdade que a gente quer Ai, nossa <risos> gente, eu acho esse negócio ó. Olha, eu tenho trauma da minha época de vestibular até hoje, nossa, não foi um momento feliz e, Fala, oh, perdão, vamos é, falar E o, o Junior Search no terceiro ano e o Living Search no sexto hum, No sexto Beleza <risos> E falando em prova, essas coisas assim, simuladas, esses testes grandes que tem é, Como que são as matérias? É parecido com o Brasil? Vocês chegaram a estudar no Brasil, né? Vocês Sim. tiveram um pouquinho de ensino no Brasil Porque é tipo, é biologia, química, física, matemática, português E aí, redação, essas coisas como que funciona as, as grades aqui, as matérias que vocês têm? É parecida com o Brasil? Tem uma mais diferentona? Ou tem uma que tinha no Brasil e não tem aqui? Vocês lembram? É, ah, aqui tem algumas matérias diferentes que são, tipo... E agora... Ai, posso, eu posso? Sim, é, fala? Não, sim tá bom. Tá, tá. é, é, aqui a gente tem, tem mais... Aí tem, quatro, tem quatro matérias opcionais. Que é, pelo menos da escola de menina, que é Música, Artes, Economia Doméstica e Finanças Ah, tem finanças, cara, uhum. que importante É, finanças, eu fiz, porque no primeiro ano na minha escola, eu tive, no primeiro ano da escola secundária Que é tipo o sétimo ano do Brasil, eu tive que fazer, eu tive que fazer as quatro Então, é, eu fiz finanças e aí basicamente a gente aprende, é, como... Como valorizar dinheiro? É, você aprende, a gente fez uma planilha. Isso, a gente fez uma planilha de, sei lá, quanto que você ganharia no mês, quanto que você gasta e o quanto que sobra. E isso foi muito bom de aprender. Nossa, é importante demais. Todo mundo tinha que aprender é. isso. Me arrependi de não ter pegado é, business. Ah, porque é. quando você chegou aqui a na gente... Irlanda já tinha passado é. essa série para você. Sim. Aí, economia doméstica, a gente aprende é, coisa de nutrição. É, e também como costurar, não sei o que, fazer roupa. É, e também aqui uma coisa que eu achei muito legal é que eles valorizam muito mais música e arte do que no Brasil. Porque música e arte no Brasil é meio que tipo só uma aula extra, só que aqui eles, eles é, consideram matéria matéria mesmo. A gente aprende técnica e como é, usar pincel e tem várias coisas diferentes de como que fala que você é carta. Pode falar inglês. É. Um plástico. Eu não, sei. Eu não sei. É que eu fiz isso, só que eu não lembro o nome. Ixi, eu também vou é. te é, não quero saber. É não, escultura, não. será? Não. Eu não sei se você tá falando, não. É. Mas na aula de música a gente aprende a ler partitura, a gente aprende o nome dos instrumentos da orquestra. Também. Nossa, então é muito ah. aprofundado, assim, não é? É na aula de música, a gente aprende como montar uma música, a gente Sim. aprende como tipo colocar as notas pra ficar direitinho, a gente aprende cada coisinha. Nossa, que incrível! Também tem... É... Tem escola de menina que tem isso aqui, a maioria é na escola de menino é marcenaria e, e como... Que chama woodwork e metalwork, então é... É trabalhar com madeira, trabalhar com metal, que também... Me Mas aí é só na, uma as escolas que é só de menino, né? É. Ah, isso eu já não concordo. Normalmente é só de menino, é. Não, eu já não concordo. Porque, gente, pensa que legal você é. aprender marcenaria. É, isso é, é muito legal. <risos> Nossa, eu acho que as meninas tinham que aprender a fazer de é. madeira lá, uns móveis, os negócios. Eu acho o máximo isso. Nossa. ai ah, também, é... Eu acabei de lembrar. Quando você vai do, é, do ter, ou do terceiro pro quinto, ou do quarto pro quinto ano, você pode escolher as matérias que você faz. É isso, é isso você sabe mais que eu. Ah, é sim, você, você não é obrigado a fazer todas as matérias porque as faculdades não exigem, exigem que você tenha todas essas matérias. Então você. As matérias obrigatórias são inglês, matemática e irlandês, se você não tiver o Max Section. É você. É. Porque tem gente que não faz irlandês porque. Ou não é daqui, ou, ou é... tem... Irlandês é. é o gaélico? É, é. aquela língua... Ah, nativa daqui. É difícil. Vocês têm eu que faço, estudar aquilo. irlandês. A Estela não precisa... Eu, eu porque... felizmente, não. tenho extension. Uhum. É porque a Estela veio pra cá mais velha, então ela não precisou. Mas eu vim aqui com 10 anos, então eu precisei. Nossa, é. que coisa. E você acha difícil? Porque eu acho muito difícil. Eu não acho difícil porque eu não acho língua difícil. Eu só vou em questão de de língua, só que é, tem muita gente que olha e acha que não faz sentido, não faz sentido, mas só é, é mais complicado. É, não, eu ia morrer se eu tivesse que fazer. Nossa, não. eu acho de outro mundo, eu tenho uma amiga irlandesa e ela sabe, né, ela uhum. fala às vezes algumas palavras, ela tipo as placas daqui de trânsito, algumas vem escrito em inglês e aí vem em gaélico, e aí ela lê pra mim e tal, gente, a pronúncia não tem absolutamente nada a ver com o que tá escrito. Você fica assim, da onde é. que vocês tiraram essa palavra? É B, H, de V... É, muito diferente. É, aquela hora a gente tava falando sobre os uniformes, e aí vocês me explicaram que tem uma meia, né, e a saia e tal. Tem alguma regra importante, assim, diferente, no sentido, por exemplo, a roupa tem que estar tá sempre passada, ou o comprimento da saia, ou apertado, ou tem alguma coisa, assim, de, dessa questão de uniforme? na escola que ah, mas na, na na escola que a gente estava antes ela era bem mais rígida em questão em questão de uniforme é, tinha tinha as vezes que a gente estava na aula normal e do nada vinha no como fala, Gente, calma. O sinal? Não, era não. Era, era tipo, tipo uma caixinha de som. Que ah, as pessoas falavam no ah, tipo, microfone É o um alerta, né? Até alguém falando, fazendo um anúncio. Assim, é assim, do nada tinha gente que fazia um anúncio falando, ah, esses professores pudessem, pudessem checar o uniforme de todo mundo pra ver se tá tudo, se tá tudo certo. E, e aí eles viam, porque na nossa, é, na nossa escola, é, não. Tinha, tinha um monte de regra em questão de, de como que você parecia. Não, não podia pintar unha, não podia fazer maquiagem, não podia ter cabelo colorido. Não pode passar nem maquiagem, não. nem rímelzinho nada. É, não, não pode não, nada. Zero maquiagem na... Se a gente tivesse com base na unha, com base, eles mandavam a gente tirar, não podia nem esmalte clear, sim. Não. Nossa, eles mandavam tirar, tipo, uhum. lá na hora. É, é sim, eles tinham, eles tinham demaquilante e, remo e removedor de esmalte de na, na recepção. Ah. Da escola? Ah, da, é. da escola. É. Ai, Eu lembrei de um negócio que eles colocavam um stamp na sua agenda falando que você tava fora de uniforme. E, e se toda você tivesse, semana... Se você tivesse três daquele, você tinha detenção. É, e toda semana, pelo menos na nossa escola antiga, você era obrigado a mostrar a sua agenda pros seus pais, tipo, toda semana. Semana e daí mostrar pro seu tutor, o yearhead da escola Que é Eles a pessoa que, que toma conta do seu ano Eles tinham que assinar Eu tô completamente <risos> chocada Eu esqueci disso daí Mas, é... Mas essa regra é explicada pra vocês Tipo assim, é, você entra na escola e fala oh, Não pode fa é, passar esmalte, não pode fazer maquiagem e tal Sim, tá tudo, ah, tá sim. tudo no, na nossa agenda Tem todas as regras da escola Eles pedem pra gente ler com os nossos pais e assinar ah, gente, que interessante um Tanto de folha assim, ó, explicando as é, regras É, não, tem tipo umas 5 partes regras Gente do céu, que tanto de coisa É bem estrito mesmo, né? Caraca é... Rotina, tem aqui uma perguntinha Eu tô aqui olhando a minha colinha porque a gente anotou antes de <risos> fazer o vídeo E aqui uma pergunta interessante Como que é a rotina de vocês na escola? Por exemplo, é... vocês falaram das... de algumas atividades extras, né? Que vocês fazem Mas material escolar, por exemplo Vamos supor que é um ano novo, Aí vocês têm que comprar livros e cadernos, essas coisas Ou a escola fornece algum material Como que é esse gasto? Essa, essa parte de coisas que vocês usam na escola O que, é que a escola pede para vocês comprarem? Na escola primária a gente podia alugar os livros que nem, eu lembro que no Brasil a gente gastava muito dinheiro com, é, com comprar livro que só ia usar aquele ano Mas aqui, é, pelo menos na escola que eu fui, a gente podia alugar os livros, a gente não podia escrever nele Mas aí a gente só usava por aquele ano e depois devolvia, aí era muito mais barato é, E pra secondary school, a gente vem na lista de material os livros que a gente tem que comprar Só que esses livros servem por os primeiros três anos que a gente estuda Então tipo, é um livrão grande, mas serve para os três anos e depois no quinto ano vai no quarto não tem muito a gente compra outro set de de livro que de leitura esses. esses dois anos é, e no quinto ano é que nem o, o segundo grau do ensino médio e daí fora diz disso, disso é é caderno caneta normal tipo é papelaria, é papelaria normal, normal. Uhum. Ah, entendi. Então não tem essa de comprar um livro novo todo mundo. Nossa, isso é bom. Era uma coisa que eu lembro que meus pais super reclamavam. Porque é pesado, é caro demais da conta. É. Agora tá. Vocês duas tiveram acesso ao ensino do Brasil, né? A, a Estela teve mais, porque a aluna veio mais novinha. E aí vocês chegaram aqui e entraram na escola meio que com o carro andando, né? Porque a gente entra em séries que não, não foi inicial. Gente, a bateria acabou, porque a gente fala demais, mas a gente já arrasou. Voltamos. É, vocês, então tá. Então, acho que a câmera pegou que vocês não falavam inglês no Brasil, né? Não, vocês ah, é, não tinham não. aprendido. Não, eu sabia bem pouquinho. E aí quando vocês chegaram aqui, tudo é inglês, tipo, a escola, é, é. tudo vocês iam fazer. Como que foi essa adaptação? Tipo, eles, porque eles sabem que vocês são imigrantes, né, então eles sabem que vocês vieram de fora e tal, o Brasil, que não é um país que fala inglês. É, como que foi? Eles te prepararam de alguma forma? Eles colocaram você numa classe especial? Ou você teve que estudar inglês separado pra se adaptar na escola? Como que foi pegar um ensino que é todo inglês, de uma vez? É, pra mim, eu fiz uma, eu fiz uma amiga no meu bairro, bem no, bem no começo, tipo, no primeiro mês que, eu, que a gente achou a nossa casa, eu fiz uma amiga no meu bairro e aí eu, aí eu fiquei uns 5 uns meses, amiga, eu, quer dizer, eu fiquei com ela um tempão, mas, mas uns 5 meses antes da escola começar, eu fiquei amiga dela e aí ela me, me ajudou com o inglês bastante, e aí quando eu cheguei lá, todo mundo foi, foi muito legal comigo, em intenção de eu não saber, de não saber inglês, não falar direito, e, e eu acho que toda quarta, alguma coisa assim, é, quando a gente fazia aula, aula extra, tipo, porque na escola primária aula de música não, não é muito... É que nem no Brasil, é, então quando a gente tinha aula de música ou de arte ou alguma coisa assim Eles me levavam pra, pra, uma sala, pra uma sala diferente, que aí tinha uma professora que, que me ajudava com inglês para é, pra mim foi muito assustador quando eu cheguei <risos> na eu escola Eu lembro disso. <risos> É porque eu só, as, as palavras só não saíam na minha boca, nem tipo, meu nome é Estela, não saía. Nossa. Mas a sorte foi que... É muita informação nova de é... todo lado, né? Então... É porque foi mais difícil pra Estela, porque a gente chegou aqui em fevereiro e ela já tava na escola em março. A gente chegou aqui em fevereiro é... e eu só entrei na escola em setembro. É, não, mas todo mundo... É... Tipo, a escola foi muito legal, porque eles pegaram uma menina brasileira e outra de Portugal pra me receberem no primeiro dia e pra me explicar tudo na minha língua materna até tá? então. E daí, foi muito bom. E daí, eles depois fizeram aula extra pra mim e as meninas que, te, que vieram de intercâmbio da Espanha pra, é, pra gente conseguir, tipo... É. <risos> <risos> Pra gente falar de inglês normal Pra gente saber A uh, uh, tens. Tipo, presente, ah, passado e futuro Nossa, é, importante Tipo, a, a real, a aula de inglês Pra gente aprender como falar de novo Porque a gente não sabia Nossa, e você já veio grandinha, né? Quantos anos você é, tinha? Já eu tinha, tinha 15, 15, eu acho É o que a Estela tem O que a Luna tem agora, uhum. então, caraca é. mas, mas tá, e você teve Todo esse suporte deles e tal E você conseguiu pegar fácil Ou levou um tempinho pra você se sentir Não confortável, porque eu acho que Confortável uhum. é uma coisa que vou vocabulário é uma coisa que toda hora você tá aprendendo uma palavra nova, né? Mas como que você falou assim, não, agora eu consigo pelo menos estudar e me sentir que eu tô aprendendo alguma coisa além do inglês? Não, mas eu acho que foi tipo agora, depois de 4 ou 5 anos, porque até então eu não sabia a diferença de thought, though, true, <risos> do true, era... <risos> Foi, foi só agora, depois de cinco anos de Irlanda, mas... Não, eu tô falando... É... Pra mim foi, pra mim foi mais fácil porque eu vim aqui mais nova, então eu não tinha tanto tempo de falando no português. Mas na verdade eu nem lembro de, tipo, é, de não saber inglês, porque eu lembro de não saber inglês, mas eu não lembro daquele meio. Eu só lembro de, de um dia eu não sabia, e outro dia eu sabia, sabe? Mas pra mim não foi tão difícil assim, eu, eu não lembro de, de, ter, de ter sido extremamente, sabe, muito... É, de não. dificuldade, não, não. né, e tal, e desafio... Pra mim, ajudou muito também, porque no primeiro ano de férias da escola, que eu fui fazer uma aula de inglês extra, tipo, no centro e tal. E daí, foi ali mesmo que eu é, aprendi é, é, tudo, tipo, como falar e como montar frase. E palavras tipo, novas que não existem em inglês e em português, vai. Mas... Ah, é. então você teve o apoio da escola, você também procurou um, um, um ensino é, separado só de inglês. É, sim. Então, ah, é isso, foi, isso foi difícil, que a Isabel falou, é de palavras que não existem em português Em questão de, de se expressar porque quando, porque quando você não sabe a língua, você sente que você não é você mesmo quando você tá falando Porque você, você é de um jeito falando, falando português Só que aí você não sabe como falar aquilo em inglês ou não tem o mesmo sentido ah então, eu passo por isso tanto. Então você sente que você não é você mesma aí acaba... Às vezes uma emoção é... Às vezes quando aconteceu alguma é coisa, é. você se emociona e você quer expressar E não é só uma coisa boa, não Às vezes você uhum. quer expressar raiva e tristeza e não sai, aí você fica assim você fica Por dentro você fica, cara, ninguém sabe O que eu tô sentindo, ah, eu, eu não consigo É bem frustrante, só que E também questão de vergonha, porque no começo No começo era muita vergonha, tipo, nossa Mas eu vou falar isso errado, nossa, mas é. eu vou errar tudo não, Esquece, pare esquece pare errado. Errado. Sim. Olha só, gente A gente tem aqui, ó, nossas maiores Incentivadoras errado que... Gente, essa bateria, ela não tá deixando A gente, dessa vez não foi a bateria, foi o cartão De memória que tá cheio, porque a gente fala Muito pouco, né, uhum. mas ah, a gente tava aqui no nosso discurso motivacional. Uhum. Você que tá aí pra uma língua nova, às vezes nem é o inglês, Sim. mas você tá indo pra uma língua nova, gente. Olha aqui, ó. As meninas falando que elas viveram na pele, elas foram <risos> jogadas pros leões. Elas chegaram e falavam assim, é... Elas chegaram e falaram assim, ó, oh, toma, vai, agora você vai ter que estudar em outra língua Porque você lá no Brasil, na sua escola do seu ensino fundamental, do seu ensino médio, da sua faculdade Já era desafiador aprender coisas novas na sua língua materna As meninas tiveram que aprender uma outra língua que elas não sabiam até o momento É porque, tipo, se você não falar errado, você nunca vai falar certo É, mas R, é, pergunte quantas vezes for preciso pras pessoas É sim. N uh. Não tenha medo, so só fala o que vem na cabeça, fala errado, as pessoas... Vamos te entender. É, muita, muitas vezes que eu não sabia uma palavra, eu descrevia o, que, o que, que ela era. Ou se, eu, ou se eu não sabia, como falar, sei lá, celular. Eu falava, ah, sabe o que você usa pra ligar? Você, você liga. Aí eu ah, não falava. Exatamente. E outra coisa, às vezes a gente fica com vergonha porque a gente acha que tá sendo, sei lá, ridícula. Ou a gente acha que tá sendo boba e tal. Só que a outra pessoa que é nativa, né, é igual você pensar alguém tá aprendendo português. Você vai rir dessa pessoa? Não vai. Quando não tem alguém aprendendo português, a gente fica... A gente tenta entender, a gente se esforça, a gente fala mais devagar pra pessoa entender. Então a maioria das pessoas aqui na Irlanda, claro que sempre tem as pessoas mais educadas que não querem papo, que tem preguiça porque no início você fala devagar e tal. Mas a maioria tem paciência, eles sabem que não é a sua primeira língua, que é uma segunda língua. Então se você falar errado, mas mesmo assim você conseguir passar a mensagem, ele entender o que você tá falando, eles vão, tipo assim, eles, às vezes eles vão nem te corrigir. Uhum. Já ah, aconteceu não. de eu falar errado e depois eu aprender que eu tava falando errado. Mas a pessoa, tipo, entendeu o que eu falei. Meu inglês de índio <risos> entendeu o que eu falei e aí ela, ah, não, beleza, entendi. Tá, vamos aqui, vou te ajudar e tal. Então, assim, eles ajudam, né? Ah, não. não é uma coisa que eles vão tacar pedra em você, é. eles Mas vão... as, pessoas, as pessoas foram muito legais em questão de tipo, se a gente tava falando e falava, ah, desculpa, eu sei que eu falei errado. Eu falei, não, não, se tá indo muito bem, eu não ah. conseguiria fazer o que você está fazendo. Tipo, eu só falo uma língua, você fala duas, não, você tem tem que tá. Na verdade, é, nós é, que estamos tá é. sendo é, grandes, né? É. Na situação. Porque a gente que tá aqui ó, se esforçando pra uma segunda língua. Meninas, é. eu amei o nosso vídeo! Eu acho é. que a gente Sim. arrasou! Sim. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade de vocês virem aqui no canal contar a experiência de vocês aqui na Irlanda. É, se o pessoal que tá assistindo tiver dúvida, deixa aí nos comentários. De novo, muito obrigada. Tô muito feliz de trazer esse conteúdo aqui pra vocês, com esses adolescentes. Eu tô me que eu tenho amiga shopping. adolescente. Shopping. jovens. Shopping. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau. <risos>